Mas essa não. era melhor do que a gente tinha. No passado, a gente tinha a Globo derrubando o Collor porque ele quis. <risos> tá ligado? Não sei se não, é melhor. É, é, é pior do que isso. A Globo elegeu o Collor e depois derrubou ele. Porque foi exatamente. Vocês lembram? Bom, não sei se Eu não sei. lembro tanto que eu. Você é criança, né? É, é. Né? sim. Mas o, o, na, no, no debate, o último debate, que era Lula e Collor, todo mundo achava que o Lula ia ganhar aquela eleição. Né? E, e aí a Rede Globo fez um negócio, lá um esquema, lá mostrando um aparelho de som que o Lula tinha querendo dizer que o Lula era rico porque tinha um aparelho de som e coisa e tal, um negócio. cara, mas foi... eles elegeram o Cola elegeram o Collor. E aí depois o Collor é, se voltou contra ele, começou a brigar com a Globo, Aí a Globo foi lá e tirou o Collor, né? Verdade, Quem manda essa porra aqui sou eu. Não tá existe internet não, que meu é filho. Exatamente. Aqui é mundo antigo. <risos> é, e assim era a política do Brasil naquela época. Não tinha é. não nem vez. Mas eu, eu, não, eu não concordo que isso era melhor, tá ligado? Não, não. Eu, eu acho eu que tô, o dizendo, eu por mais dizendo... bagunçado que seja o mundo atual, eu prefiro, tá ligado? Não, eu também acho. A gente está caminhando para um lugar muito melhor. O que eu digo assim, na época, a alternativa, a alternativa que você tem entre ter um, um controle centralizado e deixar a sociedade aberta sem controle nenhum... Naquela época, você ter o controle centralizado era melhor pela falta da informação. Hoje em dia, eu acho que não é mais. Hoje em dia, eu acho que isso mudou. Isso. A internet revolucionou muita coisa, né? Revolucionou muita coisa. É a, gente nem, a gente não sentiu ainda o, o efeito total da revolução inter, da, da, te, da comunicação, porque ela é um processo um pouco lento. É, as pessoas demoram um pouco para serem atualizadas do mundo novo, né? É. E o Brasil é mais demorado ainda, nem né? a maioria das pessoas não tem, não sei se a maioria, ainda, mas muita gente não tem ainda internet tem muita gente, de alta é, velocidade. A e tal. gente tem a impressão errada que já está todo mundo na internet, está né? todo mundo conectado. E não é bem assim, né? Tem muita gente que não tem, ou por questão financeira, ou por questão técnica, não tem isso daí. Mas tem umas coisas que, assim, eu que, que vivi nesse né, negócio é, trabalhando com informática e coisa tal, eu lembro da é, em 92, eu estava abrindo um escritório em Salvador, da empresa que eu trabalhava na época, e, e daí a gente precisava de um... Tinha uma impressora HP e, e não tinha o um device driver dela. A gente teve que mandar uma carta para a emissora para elas mandarem um disquete... Pelo correio, que levou duas semanas para chegar o disquete com um driver. Né? Você consegue imaginar isso hoje? Não, isso não loucura, existe isso. Cara. Você vai na internet, vai no site da impressora. Baixa em dois segundos. Em dois segundos você baixa isso. Assim. É um grau de mudança. né? E a gente está começando a ver nas outras coisas também. né? No próprio direito, né? agora com os processos eletrônicos, a coisa é muito mais fácil. Antigamente você quer pegar um processo de alguém, tinha que ir lá no fórum, lá, lá no tribunal e, e, e fazer pedido e ficar esperando, e não sei o que lá, uma fila de gente para pegar um negócio, pegar aquele calhamaço de papel desse tamanho. Hoje em dia, não. Você vai na internet ali, ó, vai lá no processo, baixa, pronto, acabou. Está com uh, todas as informações ali. É muito mais rápido, né, tudo? É impressionantemente mais rápido. Isso, isso gera um ganho econômico, porque fica muito mais barato fazer a coisa, muito mais rápido fazer tudo, né? Então, assim, eu concordo. A gente não sabe ainda o quanto que vai mudar. Vai mudar muita coisa a internet. A gente está começando... Esse processo está né? no, ah. tá no início, né? É igual você pensar lá na, na Escócia, lá, quando o cara lá inventou o, o tear a vapor, né? Já foi uma revolução na época. Mas o pessoal não percebeu que aquilo ali, meu amigo, era o um iniciozinho, do iniciozinho, do início. A revolução industrial que é mudar hoje em dia, a gente tem um monte de coisa aqui, eletrônica, coisa e tal. Tó... Produzido em larga escala, em, em segundos. Em escala, por máquinas, por robôs, em segundos, baratíssimo, assim, se você comparar com o que era na Antigamente, época. Antigamente, né? Na, na época, né, você tinha camisa, tecido, era caro pra caramba, porque o tecido era feito manualmente, tinha aquela, o tear manual, né, era tudo muito caro. Quando criaram o tear automático, baratinho, o tecido virou um negócio muito mais... Não, virou muito... só a questão de você plantar e colher plantar, colher, botar na máquina e ficar gê, pronto na acabou, está lá um tecido de qualidade em vários modelos. Exatamente, ou seja, mudou totalmente a sociedade nossa. Mudou a uh, uh, urbanização, as pessoas passaram a mudar, morar nas cidades, muito mais do que morar no campo, né? muito mais do que cuidar da agricultura. As pessoas passaram a precisar trabalhar muito menos do que precisavam antes para sobreviver. Antigamente era uma luta, o cara tinha que trabalhar, sei lá, 10 horas por dia para se manter vivo, não é para acumular riqueza, não. Hoje em dia, pô. Você... Se você trabalhar certo, né? Se, se trabalhar você inteligentemente, certo, né? Se você trabalhar em alguma coisa que gera valor para a sociedade, você, pô. Sim. Não tem muita dificuldade. E cada vez está mais abertas as oportunidades. Hoje você pode entrar num tutorial e descobrir como que monta uma placa. Isso é outra coisa também que eu fico impressionado com isso também. É, é outro assunto, né? É, ah, meu celular deu é um o defeito. Como é que eu abro o celular para trocar bateria? Você vai na internet, tem lá, explica passo a passo, se você quiser fazer. É chato de fazer, pode ser que seja melhor você levar na loja mesmo pra loja fazer. A maioria mas... das pessoas essa prefere essa roda. Prefere isso, mas se você quiser, você vai lá no, no coisa... E só o fato de você poder, se você quiser, manualmente, diminuir o preço de quem faz uh, profissionalmente. Porque, Exatamente. pô, se eu colocar um preço muito alto aqui pra eu só abrir o celular, as pessoas vão abrir elas mesmas. Exatamente, é verdade. E é curioso que é sempre indiano que tem esse tutorial, cara. Esse tutorial de abrir iPhone, abrir telefone... A Índia é, é forte, né? Tutorial. É forte em hacking também, né? Uhum. Tem muito... Que é, é tipo uns call center de hacking. A China, a Índia, é a próxima potência, meu amigo. O que, o que é a China hoje vai ser a Índia daqui a um tempo, não tenho dúvida nenhuma. Já tem até o um movimento das grandes empresas de abrir fábricas na Índia, né? É, porque a China já tá meio que dando umas cambaleadas aí, né? Você viu o negócio da Evergrande lá, né? Que... Me conta mais, eu não conheço... Eu, fiquei, eu, vi, eu já ouvi falar desse nome, mas eu não sei exatamente o que aconteceu. Não, então, Evergrande é uma, uma grande incorporadora lá na, na China, né? Vende apartamento, igual... Qual a empresa que teria o aqui no Brasil JB não é que o Lula ganhou uma grana qualquer nome Odebrecht Odebrecht não, mas, não, mas Odebrecht eu acho que é mais para obra do governo né lá, lá é mais para prédio qualquer um é, qualquer prédio né enfim é uma construtora dessa é uma incorporadora dessas lá grande lá na, na China acho que é a segunda maior alguma coisa assim ou era e uh, de repente o governo chinês lançou umas regras novas lá no mercado Justamente porque havia um super endividamento dessas empresas e aí essa empresa, de repente, não conseguia mais pagar as dívidas que ela tinha. E aí o que, que aconteceu? É, é, ela tinha um negócio que ela vendia cotas de, de empreendimentos para as pessoas, para os chineses lá. Né? Pensa o seguinte, um apartamento lá na China é visto como um investimento. Aqui no Brasil também você pode investir, você pode comprar um apartamento para investir. Mas o um apartamento é muito caro, de repente você não tem dinheiro para comprar um apartamento. É, economicamente hoje não vale a pena mais comprar é. casa e apartamento. né Eu também acho que não, mas... Assim, tem gente que, que, que gosta. Que está old E lá na China, como tem muito poucas opções de investimento, o pessoal fazia muito isso, né? Então eles tinham, eles faziam esses eles vendiam tipo um pedaço do, do empreendimento. Não era um apartamento inteiro que você comprava, você comprava um pedaço e depois, quando ficasse pronto e fosse vendido, você ganhava... Como se fosse um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, alguma coisa assim. E vendia para o pessoal lá da... da uh, os próprios emprega empregados da empresa compravam, o pessoal... E, de repente, como ela ficou, não conseguia pagar mais o negócio, sem dinheiro, começou a fal... não, não conseguir pagar esse pessoal. E aí começou a gerar um efeito em cascata. Por quê? Porque o pessoal não confiava mais na empresa porque ela estava endividada. Você vai comprar um, um apartamento de uma empresa endividada? Não vai. Não sabe se você vai receber é. né? aquele negócio. Meu dinheiro vai virar. Pagamento de dívida. Virar, virar lixo, né? é. não, não vou fazer isso. Aí e, Isso acabou também atrapalhando as outras empresas imobiliárias de lá, porque lá era muito comum o pessoal uh, investir em imóveis e coisa e tal, e de repente começou todo mundo a ficar com... não querer comprar apartamento novo, porque, pô, peraí, né? Eu vou perder meu dinheiro. E daí começou a dar dificuldade nas outras empresas da área também, do setor também. Então, originalmente foi essa empresa que teve problema, mas isso meio que espalhou para as outras lá, e é uma bolha que tá crescendo lá ainda, a gente não sabe aí onde que isso vai estourou. dar. não estourou a bolha? Porque eu lembro que teve não, não, uns problemas. Ela já faliu, já quebrou, já, ah, tá, quebrou já tá quebrada. Não faliu completamente, não fechou completamente, porque o governo chinês está mantendo a coisa viva, mas já deixou de pagar um monte de coisa, tá Esse negócio um do coisa. governo chinês é sinistro, né? Os caras literalmente montam cidades fantasmas, porque eles falam assim, ó, ah, tô dinheiro aí, monta vários prédios aí que eu sei que as pessoas vão habitar, mas ninguém habita, no final das contas. E aí você é. cria uns um conglomerados de prédios vazios. E aí não vale nada. Quando chega nesse momento que agora o valor do, do imóvel... Enquanto, enquanto o valor do imóvel estava subindo, beleza. ah eu comprei um apartamento numa cidade que não tem ninguém. Mas beleza, o valor está subindo, tá joia, está investindo meu dinheiro lá. No momento que o valor começa a cair, aí você fala, Ih, vou vender. Vai vender para quem? Quem, quem é, vai querer comprar esse quer, troço? Ninguém mora lá. Ninguém mora na cidade, você não vai querer... Vo... É, ou seja isso está arriscado gerar um problema muito grande na economia chinesa. Né? O fato todo é o seguinte, a China cresceu de forma espetacular. Nos, se você pegar aqui do ano 2000 até o ano 2010, 2014, ela cresceu de uma forma que... Mas isso pode ser muito atribulado, atribuído pelo globalismo. Né? Existiam muitas empresas que estavam abrindo fábricas na China, e porque era mais barata a mão de obra, então sim, sim. houve uma injeção de capital estrangeiro gigantesco, e aí os caras falaram, ah, é isso, vai continuar para sempre. Mas uma hora acabou, já abriram é. todas as fábricas que tinha que abrir, começaram a ver outros países para abrir, e aquele boom econômico que era movimentado por essa abertura de empresas de indústrias acabou. Exatamente. Ou seja, é, a China vai ter problemas. Como é que ela vai resolver esses problemas, a gente não sabe. É, certamente a economia lá não tá indo bem. E aí o pessoal tá começando a ver justamente a Índia como uma alternativa, né? Porque a Índia tem basicamente a mesma coisa que a China. Uma população muito educada, o pessoal lá tem uma, um nível relativamente alto, educacional e coisa e tal. E, e é uma democracia. mão de obra barata. É. E é uma democracia, o que é muito melhor. Uma democracia cheia de falhas também. É uma democracia combinar, é tipo né? a brasileira. Tipo né? a brasileira, <risos> cheia de Probleminha, é não, não tá muito bom aqui, não tá muito bom ali, mas tá indo. É, é melhor do que a China. Pelo que... menos o pressuposto é uma democracia, né? Exatamente. Não é um grupo de ditadores que decidem tudo. Você tem um pouco mais de estabilidade do que na China. Porque na China esse negócio de você ter uma ditadura, coisa e tal, você parece que tá muito estável, mas aí dá um, uma loucura dessa. Vai que o, o Xi Jinping resolve invadir Taiwan, coisa e tal, alguma coisa desse tipo. Que é possível? É possível, possível é. É, não tenha dúvida. Já tentaram, eu, eu, eu, já puseram o é, um pezinho na água ali pra ver como que seria, é, né? É, é aquilo que você falou, né? Essa, essa, essa guerra da, da, U, da Rússia na Ucrânia certamente foi um civil de alerta pra eles. Falaram assim, ixi, esse caminho aqui pode dar merda, hein? Pode dar ruim, <risos> pode e, dar até merda. Até porque. É muito... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch pra não perder nada. Segue a gente lá.